Nopa, então, o propósito desse vídeo é o mesmo de alguns que acabam fazendo assim de repente aqui no canal. Colocar vocês pra pensar um pouquinho. E dessa vez, eu trago um questionamento que com certeza você fez pra si ou já ouviu alguém fazer na sua vida. O que é ser forte? Forte? Eu não digo de ser musculoso, maromba, algo físico. Digo por emocional. Bora lá? Bem, a vida é um mar de sentimentos, e eles podem ser bons ou ruins. Isso não é um simples pensamento filosófico, é um fato. Todos nós queremos atrair coisas boas pra nossa vida, e não queremos atrair o ruim. É lógico, mas você sabia que os acontecimentos ruins podem ser bons também? Tipo, muito bons? No começo parece que não. Até porque alguns são inúteis e só servem realmente para machucar. Mas no final, você pode aprender uma grande lição se isso acontecer. Na vida, muitas coisas na verdade acontecem para nos fortalecer. E se você quer ser alguém forte, tem que sofrer, sentir, sair da sua zona de conforto. Mas você me pergunta, o que é ser forte? Bem, o que é ser forte todos nós sabemos, mas é difícil descrever. E é por ser difícil descrever que nós esquecemos o que é. Só que eu vou pelo menos tentar. Muitas coisas acontecem, tipo muitas mesmo, que vão te abalar, mas você precisa ter determinação e não cair na primeira, porque senão você é fraco. É realmente complicado lidar com tais situações. É preciso lutar contra grande parte delas, mas no fim você consegue. Isso serve como alimento para sua força. Vamos supor que você tá na merda, mas tipo, não em situação financeira, mas como emocional. Vamos dizer que você tá muito triste com algo que aconteceu. Se você parar pra pensar e lembrar do que já passou, de tudo que já teve que sentir, vai poder dizer com todo o orgulho pra si mesmo. Eu já passei por muita coisa. Já senti muita dor. Mas mesmo com isso, eu tô aqui. E se eu já passei por tudo aquilo, posso muito bem superar o hoje, o amanhã e o depois de amanhã." Então faça exatamente isso. Não importa o que tá acontecendo, mantenha a cabeça erguida e lute. Porque isso é o que faz você ser uma pessoa forte. eu não digo isso pra desprezar o que sente a dor que sente. Eu digo isso pra superar tal situação. E saiba que desabafar ou se abalar não simboliza fraqueza. E é exatamente por isso que eu tô aqui. E se você quiser, pode contar e desabafar comigo, que você é muito bem-vindo. Muitas pessoas têm problemas horríveis nessa questão, sofrem todos os dias e sentem como se isso nunca fosse acabar. E se você acha que isso já tá passando dos limites ou quer realmente só garantir um o bem-estar sentimental, procure ajuda profissional. Procure ajuda profissional, profissional com um psicólogo. E se eu tô falando isso é porque é verdade. Em 2020 eu passei por muita coisa que eu nem quero falar aqui porque é super pesado. E nesse tempo eu desenvolvi depressão e ansiedade. A ajuda psicológica foi o que me salvou e manteve aqui até hoje até agora. Que eu tô falando com você. E eu faço acompanhamento até hoje. Porque a depressão sumiu, mas a ansiedade continua. E eu tenho que mudar com tal transtorno até hoje. Mas mesmo assim, é por eu estar lutando que eu me orgulho e digo que sou forte. Então foi isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, porque ele é super especial pra mim, assim como todos os outros. E se você gostou, deixa o um like aí embaixo, compartilha com algum amigo e se inscreve. Também sinta-se livre pra compartilhar o que achou na descrição de comentários aí embaixo. Mas mais é importante que tudo isso, nunca se esqueça que você é forte.